Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho partilhar com vocês 5 looks que eu tenho amado usar nos últimos tempos. Antes de darmos início ao vídeo, devo explicar-vos que eu amo esta moda, destas mangas assim, bem grandes aqui nos ombros e tudo o que é filhareca aqui nos ombros, porque eu toda a minha vida fui uma pessoa muito insegura com os meus ombros. Eu sei, isto parece super estúpido. Nunca ninguém se lembra dos ombros, mas eu sempre achei que não tinha ombros. Não sei se mais alguém é assim ou não, se forem por favor deixem nos comentários porque não estamos sozinhas porque eu sou uma pessoa muito fininha, muito pequenina e o facto de não ter ombros faz com que me pareça que tenha uma cabeça maior, uma estupidez, mas pronto, sempre tive esta coisa com os ombros e esta moda de enfeitarmos os nossos ombros foi mesmo pronta para, para eu usar, porque acho que me fica super bem, modéstia à parte, acho que tem tudo a ver comigo e, e pronto, portanto, estou um bocado viciada neste tipo de peças. Bem, vou então partilhar com vocês os meus 5 looks mais usados, vou recuar um bocadinho no tempo e vou começar por também aqueles que que me dão mais feedback, ou seja, vou, vou mostrar-vos os 5 looks que eu mais gosto e que vocês mais parecem gostar também. O primeiro look é um look mais casual, que eu tenho usado imenso, que é uma camisa branca e estas calças que são umas calças de pijama da Oixo, apesar de não parecer, elas são muito confortáveis e depois com este tipo de ténis que dá um ar assim mais desportivo à coisa. Esta camisa a uh, branca vocês podem usar tanto com umas calças de uma cor ou com umas calças de ganga depende do, do ar que vocês querem, querem dar à coisa, eu pessoalmente gosto imenso com este tipo de calças mais confortáveis a camisa é da Zara ela não sei quanto é que custou porque foi minha mãe que me ofereceu no Natal esta camisa branca, porque a minha mãe nunca sabe o que é que me há de oferecer no Natal porque sei lá, recebo tantas coisas uh, enquanto, enquanto blogger, influencer, whatever que fica sempre super difícil oferecerem-nos alguma coisa, tipo as pessoas da família, então eu disse à minha mãe, Mã, uma camisa branca faz sempre falta uh, e fica sempre bem, e a minha mãe ofereceu uma camisa branca, eu, na verdade assim não precisava nada mas pronto, minha mãe queria-me oferecer alguma coisa e acabou por ficar esta camisa branca uh, que eu adorei, obrigada mãe, os ténis também uh, são da Seaside, eles têm estes detalhes todos que fazem com que pareça alta cena, estes ténis são da Seaside, são baratíssimos e eu acho que já estão escutados infelizmente Uh, mas pronto, as calças são da Oixo, uh, pijaminha, comprei nos saltos, no vai por 10€, euros, e, e tenho usado muito. Um outro look que eu também não tenho vivido sem é este. Ele é lindo, também é versátil, porque vocês tanto podem usar com uma camisa por baixo ou sem a camisa por baixo, já usei das duas maneiras. E este também é um top da Zara, é mais um com estas mangas assim bem. Cheias cá em cima, eu acho que me fica bem. Gosto imenso de usar com calças de ganga. Uh, eu uso quase sempre com calças de ganga, é este top. E eu acho que também fica giro com uma camisa branca por baixo ou não. Eu acho que a camisa branca por baixo dá assim um ar mais fashion à coisa, porque construir camadas fica sempre giro. E então uh, uso destas duas maneiras. Eu uso normalmente com calças de ganga e depois uns ténis básicos ou sei lá, acho que tenho usado mesmo só com ténis, este tipo de, este tipo de roupa uns sapatos altos, eu amo sapatos altos. Eu ultimamente, aliás, ao fim de semana já não uso tanto sapatos altos porque com a Madalena torna-se muito pouco prática, até mesmo durante a semana, para o caminho para a escola, o caminho de ir buscar não é tão prático, eu moro uh, num prédio sem elevador, portanto, escadas com ela colo de saltos altos e com as coisas dela, não dá mesmo jeito nenhum, mas pronto, se não fosse isso eu usava mais vezes Uh, saltos altos e, e pronto, gosto imenso de, deste look tenho repetido vezes sem conta porque é muito quentinho, é muito a prático, já sei que funciona e pronto, não tenho que pensar muito. Depois, eu acho que vocês já perceberam que eu amo uma malha quentinha um outro look que eu gosto muito, muito, muito de usar é sem dúvida esta camisola com estes folharecos aqui em cima uh, tanto dá para usar com calças de ganga como pode ser um look mais, mais básico ou mais neutro e uniforme com as calças beige uh, mas lá está, vocês depois usam como quiserem eu amo isto de calças bege ou calças de ganga eu sou muito fã de calças de ganga e uso mais vezes calças de ganga, devo confessar, do que com outro tipo de calças. Para fecharmos aqui uh, o look, eu gosto muito desta malha, é versátil, dá para usar, é só pôr e estamos logo arranjadas, porque ela já é toda cheia de pormenores e coisas, portanto, fácil, quando não sei o que é que é de vestir, bota esta camisoleca e vou à minha vida. Há pessoas uh, que preferem ter muita coisa e barata e há pessoas que preferem ter poucas coisas mas mais caras, umas que durem mais, portanto vocês tentem uh, fazer um equilíbrio entre estes dois universos, porque realmente há peças únicas e muito giras de marcas portuguesas que são um bocadinho mais caras, mas que valem mesmo a pena o investimento. Por exemplo, esta t-shirt que eu estou a usar é da Rust and May. É uma t-shirt que não é da mesma qualidade das t-shirts da Zara, ou da pula ou do, sei lá, de outras marcas assim mais baratas de Fast Fashion. Uh, e é uma camisola, é uma camisola, é uma t-shirt que fica, não é? Mas pronto, o foco deste vídeo não é as marcas portuguesas ou fast fashion, deixamos isso para uma outra altura, mas sim sobre os looks que mais tenho usado e este que eu estou neste momento a usar é também um dos meus looks uh, preferidos, eu uso imenso que é um blazer preto que também tem estes, tem umas almofadinhas aqui nos ombros que é da Guess e é curto, portanto... Eu tenho usado muito estas peças mais curtas uh, em cima porque me alongam muito as pernas e uma, a parte que eu mais gosto no meu corpo são as minhas pernas, portanto eu gosto de as alongar ao máximo, seja com calças, seja com mini saias. eu uso muito também mini saias que é o próximo look que eu vos vou mostrar. Um, portanto, eu tenho usado muito este blazer assim, todo da preta aqui, fácil, básico, não tem que me chatear muito porque resulta bem preto, calças de gangue e está a andar. Bem, falei super rápido nesta parte, desculpem, <risos> mas ainda me estou a habituar a voltar aqui aos vídeos. Quinto look, não menos importante e que eu amo também, são saias. Eu acho que este look se calhar é mais para jantar, assim, um jantar a dois, um jantar com amigas, se vocês não tiverem o o 2. Portanto, eu amo uma mini saia. Aliás, este foi um look que eu levei para a Itália quando estive com a Nespresso naquela viagem que eu vos partilhei também aqui. E eu amo este look porque, mais uma vez, é um blazer. Olhem, este blazer, por acaso, é de uma marca espanhola. Vogana, eu acho que é Vogana é o nome. Uh, tem coisas muitas giras e, e pronto eu, eu gosto de combinar este blazer que supostamente é um conjunto com umas calças é tipo um fato mas eu ponho o blazer para dentro da saia ponho uma mini saia uh, uns botins e estou pronta para um jantar para sair e amo este look mais uma vez eu percebo que uso muito cores neutras pretos, brancos, cinzas beges e não saio muito deste registro se calhar devia arriscar um bocadinho mais nas cores mas não sei. Com este look eu sinto-me... as minhas pernas ficam super alongadas porque é uma mini saia, as minhas pernas ficam a parecer o dobro do tamanho e eu fico feliz porque adoro ver-me com estas saias, mini saias am, um, am, um, am um. e uma dica que eu vos deixo sempre que usem mini saias, usem calções por baixo, eu uso sempre eu tinha umas leggings que já não usava a século, estavam velhíssimas, cortei e são essas calções que eu uso normalmente por baixo de todas as saias porque nos deixam muito mais à vontade, não é? Porque para baixar, para apanhar qualquer coisa ou o que seja, pronto, uh, não se vê nada, estamos tranquilinhas da vida e, e pronto. Estes foram então os meus 5 looks que tenho assim usado mais ultimamente e que adoro, adoro, adoro usar, que vocês também me perguntam. Lembrem-se sempre de consumir roupa de forma consciente, eu acho, que nós não precisamos estar sempre a comprar roupa todas as semanas. Não sei, eu amo roupa também, gosto imenso de me arranjar, gosto de estar bem vestida, mas eu repito, eu repito muita roupa, gosto de repetir a roupa e fico angustiado de pensar às vezes assim, olha, já tirei 50 mil fotografias para o Instagram, lá está, com esta peça de roupa e já não a posso usar mais. Hum? quem é que disse que eu já não podia usar mais? Mas depois penso ao mesmo tempo que quem me segue quer ver novos looks, quer ver novas coisas, mas malta, eu sou uma pessoa normal, eu repito roupa da vez, graças a Deus, porque eu sou uma forreta para gastar dinheiro em roupa, portanto, aquilo que eu tenho tentado fazer ultimamente é consumir muito menos peças de roupa, as que eu, as que eu compro são peças que sei que são mais neutras e que vão durar mais tempo, porque acabam por não passar assim tanto de moda, e tento arranjar um equilíbrio, portanto, repito muitas coisas, compro menos, mas com mais qualidade, invisto em coisas melhores, mas, mas pronto, tentem arranjar esse equilíbrio para vocês também, não se deixem levar por este constante apelo ao consumo. Uh, e é isto, era isto que eu vos queria dizer hoje, espero muito que vocês tenham gostado deste pequeno vídeo com 5 looks favoritos, um grande beijinho a todos e vemos nos no próximo.